Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários do BTG Pactual. Hoje, vamos falar sobre o desempenho da Carteira de Abril e a nossa recomendação para maio. No cenário internacional, o principal destaque foi o resultado da inflação americana, que veio abaixo do esperado, impactado principalmente pela queda dos preços de energia. Por outro lado, os indicadores de atividade ainda reforçam a resiliência da economia americana, mesmo diante do cenário aqui de juros elevado. O payroll, por exemplo, pessoal, registrou uma criação de 236 mil novas vagas de emprego acima da expectativa de mercado, enquanto o indicador de consumo das famílias apresentou forte elevação no primeiro trimestre desse ano. Dado o cenário, nossa equipe de economistas projetava uma elevação na taxa de juros em 0,25% na reunião do FONC, que ocorreu no início de, de maio agora e que foi efetivamente concretizada. Olhando para frente, acreditamos que o ciclo de alta de juros se encerrou e que devemos permanecer nesse intervalo aí de 5% e 5,25% ao ano. Já no Brasil, o governo entregou o projeto do novo arcabouço fiscal ao Congresso com algumas alterações. Uma das mudanças aqui de maior impacto foi a retirada das punições ao governo em caso de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendemos que esse afrouxamento pode estimular o governo a ter menos rigor com o controle dos gastos públicos, o que poderia resultar na elevação do endividamento público né, e, consequentemente, das expectativas de inflação. O texto ainda passará pela avaliação da Câmara e do Senado, com possibilidade de alterações no projeto. Tá, pessoal? Falando ainda sobre a inflação, um dos principais destaques do mês foi a divulgação do IPCA de março, que registrou alta de 0,71% no mês a mês, abaixo dos 0,77% projetados aí pelo mercado. Houve ainda uma melhora na composição qualitativa do indicador, com a média dos núcleos desacelerando e a difusão voltando a ficar aí abaixo de 60% após três meses mais altos. Já a inflação de abril, o IPCA15, também apresentou resultado melhor que o esperado, porém com uma composição menos favorável, digamos assim, o que gera dúvidas quanto à consistência da desaceleração dos preços e, portanto, corroborando a tese, que a inflação ainda segue persistente. Nosso time de economistas projeta que o PCA poderá encerrar o ano de 2023 em 5,8% e em 2024 4,2% ainda acima da meta. Não por acaso o Banco Central manteve o discurso de manutenção dos juros agora na última reunião do Copom. Caso as projeções né, de inflação sigam em tendência cadente e o novo acabouço fiscal né, que avançaram no Congresso se mostrar crível, surgiriam oportunidades e condições para voltar a prever cortes de juros ainda nesse segundo semestre. Em contrapartida, esses cortes aí podem ser adiados, pessoal, caso as revisões de meta de inflação ocorram e as ações né, contrárias à política monetária forem aprovadas, por exemplo. Falando agora dos fundos imobiliários, os dados de galpões logísticos e lajes corporativas tá, do primeiro trimestre aqui desse ano de São Paulo foram divulgados tá, para o segmento logístico de alto padrão. Os dados apresentaram resultados muito bons, né, com absorção líquida positiva, queda de vacância e aumento dos preços pedidos de aluguel. Já né, o segmento aqui de escritórios comerciais de alto padrão, os resultados é, têm demorado mais a engrenar, digamos assim. Tá? No último trimestre, o estado registrou a absorção líquida negativa e aumentou marginalmente aqui a vacância, em 0,2%. Em contrapartida, o preço pedido aqui pelo aluguel subiu bastante, ali aproximadamente em 4%, por conta tá, da forte valorização dos valores. Praticado especificamente aqui na Faria Lima, que levou a média estadual, digamos assim. Em termos de performance, o IFIX apresentou alta de 3,5% em abril, impulsionado aqui pela alta dos fundos de tijolo, que se beneficiaram do fechamento da curva de juros. Já na nossa carteira recomendada, apresentou alta de 4,1% acima do índice tá, no último mês. Sobre as mudanças na carteira, estamos sugerindo aqui a alteração marginal de algumas posições. Na participação de tijolo especificamente, estamos recomendando duas pequenas alterações após a alta expressiva em abril, tá? Com o objetivo aqui de ajustar os preços, liquidez e diversificação da carteira. Sugerimos a redução parcial de HGR 11 e HSLG 11, bem como o um aumento de posição em jsr 11 e XPML 11. Também realizamos uma mudança em nossa alocação nos fundos de recebíveis, visando adequar um pouquinho o portfólio ali em termos de risco retorno. Assim estamos saindo parcialmente de RBRR 11. Fundo que apresentou aí uma alta é, no ano expressivo, acima de 10%, é, iniciando uma posição aqui em MCC11 de 2%. Fundo que possui um perfil de risco equilibrado, desconto relevante ali em relação ao seu valor patrimonial e expectativa de distribuição de rendimento bastante atrativa aí na casa de 13% a 14% ao ano. E é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui mais um vídeo da Carteira Recomendada. Todo o racional aqui de troca que eu mencionei dos fundos é, vocês podem acessar ele pelo nosso relatório que está no site do BTG Pactual. Tá? A gente vai deixar aqui é, na descrição do vídeo o link para você acessar o relatório. Um grande abraço e até o mês que vem.